A principal diferença entre uma animação 3D e uma 2D. Realmente significa fazer uma animação em 3D ao invés de uma em 2D. Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo. Meu nome é Bianca Fechinho e vou te responder esta pergunta. Quando assistimos um filme ou série animada, é fácil dizer que isso é um animação 3D e isso é uma animação em 2D, mas o que realmente elas tem diferente além do aspecto visual? Uma das principais diferenças entre essas duas animações é o modo como são feitas. Enquanto numa animação 2D você vai ter ser capaz de desenhar algo entendível, público e ter noções de proporção, já que cada frame que você vê na tela é desenhada, 3D você já não precisa ter essa habilidade, você pode até ter, será um diferencial, vai ser muito bom pra você, porém ela é dispensável. A animação 2D tradicional, a gente pega no papel, desenha a primeira pose chave do nosso personagem ou no, se for no computador, a gente pega o software e desenha a nossa primeira pose. Então, depois fazemos outra pose chave e depois entre essas duas poses, fazemos mais poses para completar a animação. Outra coisa que podemos notar é, por exemplo, quando estamos fazendo um personagem piscando. No caso de um 2D, o olho deixa de existir e vira um tracinho. Já no 3D, esse olho continua lá, só que tem uma malha, que a gente chama de mesh, que está tampando ele. Então ele não deixa de existir naquele frame. Ok, então vimos que a animação 2D, resumidamente, é desenho e desenho e desenho. Mas então, o que seria o 3D? Qual seria o trabalho a ser feito nele? No 3D, a gente move os personagens como se fossem marionetes ou fantoches. Mas então, o que isso quer dizer? No 3D, o nosso personagem é rigado, ou seja, ele é conectado com ossos e controladores virtuais que facilitam o trabalho do animador, para mover partes do corpo. Também pode ser usado no 2D, mas isso vamos deixar um pouco de lado. O que eu acabei de dizer não explica como animar, e sim como movê-los. Então agora entra a parte mais complexa do negócio. A animação 3D se resume a gráficos e curvas. Sim, se você pensou que ia fugir de matemática e fórmulas, você está enganado. Para cada osso que seu personagem tiver, vai ter pelo menos umas seis curvas. Por exemplo, na parte de transição você vai ter as curvas no eixo X e YZ e de rotação X YZ. Isso é o mínimo, pode ter bem mais curvas no osso. Animadores 3D gastam sim muito, mas muito tempo vendo curvas e gráficos. Mas ainda não falei sobre animação no 3D. Para realizar a nossa animação no nosso software 3D, a gente usa a Timeline, a nossa linha do tempo, onde gravamos a nossa pose-chave no programa, dizendo onde a gente quer que esse osso esteja posicionado, em qual período e em qual frame, e após alguns frames, dizemos outra pose-chave, com outra posição da mão, por exemplo. E, então, o programa, ele automaticamente faz uma interpolação entre esses dois frames e automaticamente também se cria já uma curva no nosso editor gráfico tirando a necessidade de você ter que, ter que gravar posições entre esses dois chaves outra diferença é em relação à taxa de quadros em geral a gente usa 24 frames por segundo o que significa que a cada 24 quadros a gente tem uma imagem. No 2D seriam a cada um segundo, a gente tem 24 desenhos. Sim, parece muito falando assim. Mas pra falar sério, quando você tem um movimento não muito grande, ou então um movimento muito rápido, a gente pode desenhar em dois, que seria desenhar apenas 12 quadros em um segundo. Você também pode trabalhar com três ou quatro, que seria no caso de animes as animações japonesas, ou então em stop motion. Ao contrário do 3D, você nunca poderia fazer isso, trabalhar em 3, 4, ou 2. Aí entra o chamado moving role, que diz que mesmo um personagem parado, ele não pode estar estático, se não dá aquela aparência de morto, ou que tem coisa errada na sua animação. Então, mesmo parado, o seu personagem vai ter que estar em movimento para dar aquela sensação de que ele tá vivo. Isso pode você pode ver nos games, quando você pausa, quando você para de jogar, o um personagem ele mesmo assim, ele vai ter um movimento pelo menos de respiração. Existem outras diferenças no 2D e 3D, mas essa é uma das principais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like, porque ajuda a divulgar né, o nosso trabalho. E se vocês tiverem alguma pergunta a se fazer no mundo da animação, é só mandar aqui embaixo nos comentários. Ou falar comigo pela página do Facebook, que é facebookcom Studio. Espero a vocês no próximo vídeo e bora mergulhar nesse ano!